É. Hoje 25 de, ma de agosto de 2020, um sepultamento do Jaime, uhum. Jaime Rodrigues Neto, estou conversando com o Telini, qual que é o primeiro nome, Jaime? como que é o seu nome? Augusto. Augusto. Telini. De que? Só? É. Augusto. Mas é, esse Telini meu é muito interessante. É um nome de guerra que vem desde a época do primário. Dona Maria Pia Pimentel. Maria Luisa Pimentel, né? Sim. Tinha muito Zé na, na, na classe. Aí ela começou a pegar Teline, Ferreira, Pereira. Porque senão ela ia chamar um Zé, vinha 30. É. Aí o Teline é, da, é dessa época. Aí depois eu fiz o tiro de guerra, o meu nome de guerra, Teline. Então não tem como desvincular, né? Dizer se... É, né? é. O Telini, hum. Augusto, os Oi. seus irmãos, quem são? Paulo César Telini, que mora com a gente aqui, na Auxílio Porrado. E Antônio Carlos Telini, que mora em Tuverava com os filhos e os netos. E, os der... e, e irmãs? Uma irmã que foi morar com o pai aos 47 anos. Era a única. É a única, Era né? a única, né? O avô, eu sei. Pai do seu pai, hein? Ludovico, italiano. Ludovico, Telêmbi, é. é. Inclusive, minha mãe brigou muito com meu pai. Meu pai queria colocar o meu nome de Ludovico. Ela não deixou. Ela não deixa. E é bonito, né? porque é. o, o grande, né? Ludovic, Ludovico, Beethoven, é. né? É, é. É, é, é, uma história uhum. bonita. É e, e avô da sua mãe. Olá. Não conheceu. Você não conheceu. Na realidade, cara, tem até uma história bonita, apesar da, da, da, da, da situação, né? Minha mãe, ela foi, foi doada, foi dada, né? Para a família do, do tio Arsene Bonfim, dos Bonfins. E receberam a minha mãe com muita alegria. Então, hoje, a nossa família, por parte da minha mãe, é o tio Arsene Bonfim, tia Nair, que morava, você sabe muito bem, morava em frente ao Palmeirinhas, e era a melhor gelé de Franca. A melhor gelé de é, Franca. Ô, é, é, oh, oh, oh, Augusto é, Telini, você é. sempre participou ativamente da vida de Franca, né? Muito. Calçado, muito, como é que é, muito, é o seu é. forte? Calço. Não, matéria-prima, né? Couro. Couro. É, agora eu tenho, ontem eu tava até lá na Francal, né, que eu participei do último dia da Francal. Eu estava revendo coisas maravilhosas. É, eu sou um, um gestor do grupo Top Fashion, que você lembra. francal e é. Couro Moda. Então, eu criei o Top Fashion. Então, eu tinha um grupo que começou com 13 empresas, chegou a 100 dentro de uma feira. Era uma feira dentro de uma feira. E eu cuidava das 100 empresas, com muito carinho, muita... Muita dedicação. Você conhece a indústria do couro desde a época da Francal e Franca, né? No é, início. E sem contar é. que meu pai trabalhou na costura francana, eu nasci dentro do costume. Nasceu dentro do cortume <risos> É. é. E, e desde criança você estava convivendo com essa realidade, né? Com é. o ser humano. E mesmo aqui perto de casa, tinha o, o bego, né? E mais alguns, que eu ia eles iam fazer serão, eu ia lá para ver eles trabalharem, sentir o cheiro da cola e comer pão com mortadela com eles. Que era o, é. o, o, o, a gasolina para é. manter o, o, a atividade é. durante a verdade, noite. Verdade. Ali você falou do Bego, uhum. ele tinha uma indústria de calçado grande, como é que chamava? Lá, lá, na, lá perto da na Chico Júlio, do Bego, não, não é eu não. Porque ali, ali tinha uma, uma senhora que era da nossa igreja, é. a Luzia Rolande. Luzia era minha prima, uma, uma cega. É. é, que pessoa ela, maravilhosa. A, a Luzia, ela é irmã da Lilinha, que era casada com o Wilson Bigo O Calçado Wilson Bego. Wilson. Por isso que eu estou é. ligando aqui é, o Wilson, é, Wilson é, Bego é. com você. É isso mesmo. Calçados Wilson. Calçados Wilson. Aí agora já me matou, bro. O nome aqui que é do calçados lá. E a, e a Luzia era uma pessoa fantástica. A Luzia tinha minha mãe como uma mãe, uma segunda mãe. Ela, toda semana ela ia lá para casa e o Silvinho, que era o filho mais novo do Wilson, né, da Lilinha, levava ela, porque ela com a deficiência visual, né levava ela. Mas o sonho dela era do Silvinho largar da mão dela, e deixar ela ir para casa do Yavante. Para ficar. O, o, para ir, é? ir sozinha. Para ir sozinha. Eu conheci muito, e quando eu estava namorando, chegando em Franca, uhum. eu ia namorá-la, ia visitá-la, né, junto uhum. com a minha esposa. Uhum. Ela, ela ria assim, ela assistia muito, ouvia muito o Valdes, né? Na, é, no rádio. E é, é. ela falava assim: Ronaldo. Oh, eu sou cega, mas eu sei é. que você fica fazendo coisa errada aí, que eu percebo, viu? É. Impressionante, a Lilinha. Tudo que ela precisava, médico, remédio, ela perguntava para a Luzia. Ela sabia de tudo, tudo dava tudo, notícia tudo, de tudo. tudo. E tinha uma alegria impressionante. Muito né? grande, muito grande. Muito grande, alegre. E o prato que a minha mãe fazia para ela era o bafufo. Ah, ah. e ela o... vibrava com. Né? E era uma pessoa muito grata, muito, muito alegre, muito. e nunca enxergou, né? Nunca... Não, ela enxergou. enxergou, acho que com 12 anos, mais ou menos, ela teve um acidente e bateu com as vistas no prego e perdeu a visão, mas muito novinha. né Muito novinha, é. pequena ainda. É. Mas é isso aí. Ô, ô, Teline, uhum. me fala um pouquinho desse, desse Cubatão. Se conheceu ali Nossa, todo o seu Manel Ponce. Seu chão, né? É uma Manel paixão. Pons, né? chão, uma, né? uma paixão né? Ali tem um senhor que está idoso ainda, o senhor Orlando Zarete. Seu Orlando. Tá. E, e tem o, o grande que foi o Roberto também, Calçados Roberto. Né? Calçados Roberto, seu Roberto. E é. o irmão, e o, e o outro Roberto, né? falando em Roberto, era o Roberto Banha. No calçado Marco Antônio. Marco Antônio. Marco Antônio. Depois Também. ele foi para Santa Rita, ali para cima, né? É, é, calçado é. Marco Antônio. Marco Antônio. Então ali é uma vida. Ali, olha, tem calçado Telini que era do Jaime, o Jaime, primo. Seu é. primo. E ali tem calçado Frank, que está até hoje, com o Carlão, que era do Zé Guaraldo. Guaraldo. É, mais embaixo, na né? Floriano Peixoto, o que que tinha? É, calçado Tasso que era da família Taço. É. Né? É, Calçados Fernandes, que era do Mané Fernandes, do Zezinho Fernandes. Né? O grupo grande ali, é. né? E tinha um que ficou na história de Franca, né? Inclusive ontem alguém até comentou comigo na Francal que, nossa, que sapato bonito aquele ali um senhorzinho costurando. Zé Mineiro, calçado JP. JP, é. esse é o Mineiro, né? Zé de Mineiro. De... Então esse... na caixa do sapato, tem o um é. Zé Mineiro costurando o sapato. É muito eu bonito. conheci que é. pessoa... Mas você esqueceu de falar de uma pessoa doce. Hum. O Subnuto. Nossa Senhora. O seu Doce. Esses dias eu estava... Fiquei conhecendo o neto dele, o filho do Hélio Taço, né? Sim. E eu estava comentando com ele que o seu Benuto, apesar daquele jeito carrancudo, sério, né, sistemático, mas era três horas da tarde, ele tirava o doce da, da do tacho de de, de de de cobre, cobre, e colocava o tacho lá na calçada para gente rapar. Rapar isso é... era gostoso demais, né? Muito. E bom. até hoje está aí os doces, né? Doce doce binuto, é. Adulto, né? é, vem do Seu minuto, passou para o Hélio é. e agora é o Helinho, né? O filho Administra dele. essa, é. essa, é. essa aí tradição bonita. Eu até brinquei bonita. com ele, né? Antes a gente vinha buscar e tinha que cada um levar sua colher. É. Senão ele não dava o doce, <risos> tinha que levar de casa. Eu brinquei, aí eu brinquei com o filho do Hélio, né? Então a gente ganhava do Seu minuto a raspa a, a, a, rapa, a, a rapa, é, do rapa do doce e hoje vocês vendem a rapa é, bacana isso é, <risos> evoluiu é. É evolu... ah, oh. e, e depois não sei se é por causa do é, é daquele gosto de hum, infância hum, que a gente é, conserva é. parece que a rapa é mais gostosa é mais gostosa, não é? é verdade a rapa do, do é. mesmo do, do, é. do tacho assim que fazia o arroz hum. doce lá, quando hum. ficava aquela hum. a, sabe o que eu gostava? Minha mãe fazia todo domingo um pudim. Na segunda-feira eu ia arrapar a panela do pudim. Uh, três gostou. Ô que coisa boa a gente conversar. Mas que bom te ver. Momento É triste, né? A passagem do. O irmão do Rodrigues. Pessoa. Muito boa, né? Aqui tá subindo o Lazinho Olha o Lazinho aí ah, Olha o Lazinho, é que... oh, ah, tá. chega aqui, Lazinho, você tá bom? Begada. Zaninello, viu? essa é, vida O, o Lazinho tá longe de casa, será que ele tá perdido aí? Como é, é que foi? O velório do irmão do Paulo, Ah, sim E o Ayrton Bego também, aquele da polícia Quem? Ayrton Bego Ah, o Beguinho? É, Ayrton O é, que, que ele é daquele Beguinho do lado da sua casa? Ele era... Tio? Ele subindo meu, meu soro não, e o Beguinho, que mora ali do lado do bar? É, pai é primo? Primo. Hum. Morreu hoje também? Morreu ontem. Ontem? Não, é, foi nunca. sepultado hoje. Foi. Hum. Esse já. aqui é o baluarte, né? Do, da... Esse é o dono dos carros, né? É, A oficina é. mecânica lá da Santa Rita, da né? Santa Rita, né? Não sei, sei, ali, ali não é Santa Rita, aquilo ali é vila, é, é um como de que, de chama que chama ali? Vila, vila industrial. industrial. É. Ah, por causa da igreja, né? É. Que a gente fala que é Santa Rita, Santa Rita. É por causa da igreja é. É Santa Rita. Mas o bairro é, é. Santa Rita. É. Aquela parte de baixo que é do industrial. É. industrial. Industrial. É... Mora ali faz 65 anos. É mesmo? O 60... é. Lazinho tem uma história bonita, eu já é. registrei. Isso é muito é. bom, viu, Lazinho? É. O irmão é. dele virou dono da Francalto, né? É. O é. outro Zaninello. O Zaninello. Zaninello. O Zaninello. Toninho. Toninho. É. Zaninelo. Casou é. com a filha do. do... É. Do Gisto. Do Gisto. E, e, e, e o, o irmão, o Fausto, como é que chama? O Fauzi, que é o irmão dele também, foi administrar. O Fausto você fala é. do... Da Pajé. estação. É. é, da estação. Uhum. É. Mas é isso aí. ó uhum. oh, Foi muito bom um dia e triste. É. E eu vou deixar esse vídeo uhum. em homenagem ao Jaime. Ao Jaime. Jaime, irmão Ele do grande... Ele essa, essa homenagem. É. Eu, que ficou aqui anos. entre nós. É, né? Todos dois, o pai dele, o mesmo do dele na caminhonete Eu não sabia que o neto é, Promotor. é genro dele, pô. É? neto da Pilares. A mulher do neto é filha do Jaime. Eu não sabia. Do Jaime. É. Ah, eu, eu conheci pouco a, as filhas, né? Uhum. E eu tenho um vídeo. Então o senhor conheceu o pai do Valdes do, do Rodrigo? Do, do... Tinha uma caminhonete filme, uma dele. o nome dele. Eu, eu de Valders, né? Rodrigues, sou Rodrigues. Sou Rodrigues. Sou Rodrigues. Ele morava ali, o irmão Faustino, na Praça Romênia? Hum. Sim. Morava em frente. Hum. Conheci eles todos. Hum. Ele veio de Pedregulho? É. Eles de Pedregulho. são de Pedregulho. É. Minha mãe era é, é de Pedregulho também. Também. Hum. Família, família do zero. Hum. Zero? É. Família. Criança. Oi gente, é bom a gente conversar. Muito obrigado, eu Augusto. Disso, e obrigado. Satisfação, é satisfação, né? É, é. E eu sei participar aqui Muito também. Obrigado. É o meu amigo aqui lá, né? Ó, Um abraço para você, Deus. que Deus Salão, abençoe. O coletinho da Francal. A, a, a Franca A Francal é o cartão, é nossa, né? É nossa, né? Nossa. Guia do visitante Francal. É, 2022 é. Terminou agora, né? Terminou ontem. Ontem. E você está sempre Eu com o Abdala. Abdala? Presidente. É, o Abdala que, que é o, que é o, que é o é, é, ele... irmão do false É. O professor é. lá ele, da estação. E, e genro do Dr Novelino, né? A filha do doutor Novelino era casada com o Abdala. O Abdala. É. E o. O, o false era da fábrica de macarrão de São Jorge. Nossa. Da estação, né? De São, Jorge. São Jorge, o pai dele lá. Esses dias apareceu é, naquele é. grupo Amo Franca, a é. fachada da a, Fábio. Ó, lindo. É. Oh, é. um abraço. Satisfação. Foi muito bom. Muito Deus bom abençoe. Dia. E você tem uma energia muito gratificante. E quando a gente te encontra, parece que eleva a nossa autoestima. Obrigado, obrigado. Aí, ó, Tudo eu... de bom. Deus velho. abençoe. Saúde e paz. Saúde e paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado.